LEITURAS ESPÍRITAS APRESENTA OS FILHOS DO GRANDE REI Uma obra do Espírito Veneranda pelo médium Francisco Cândido Xavier Introdução Jesus e os Meninos O Divino Mestre ama as crianças com especial carinho, ele sabe que os meninos e as meninas do presente serão pais e mães do futuro. Sabe que todos os pequeninos de hoje serão os administradores, ministros, juízes, professores, médicos, advogados, artistas, escritores, artífices, lavradores e operários de amanhã. E por isso simboliza neles a esperança do mundo... Onde o reino de Deus será edificado Jesus reconhece que se os meninos de agora quiserem A terra do porvir será melhor, mais sábia e mais feliz É por essas razões que o Divino Senhor Se aguarda a compreensão e o concurso dos homens bons Também espera a cooperação das crianças fiéis Veneranda Pedro Leopoldo 12 de abril de 1946 Capítulo 1 O Velho Cipião Quando a criançada pediu ao velho cipião lhe falasse do amor que Jesus dedicava aos meninos, o ancião de cabelos nevados contemplou longamente o céu como quem procurava recordações distantes e informou Oh, sim, o Cristo, nosso Senhor, amava os pequeninos com todo o coração e costumava acolhê-los no próprio regaço. A observação inicial do velhinho realizara o milagre do silêncio. Todas as crianças aguçaram ouvidos atentas, até os meninos maiores, que estimavam a brincadeira barulhenta, aproximaram-se dele, respeitosos à escuta. Satisfeito com a atenção geral, o narrador fez uma pausa cumprida, sorriu e continuou. Os apóstolos, de quando em quando, repreendiam a garotada, mas o mestre chamava novamente os pequenos, acariciando-os, cheio de amor. Nesse ponto, Dolores, a menorzinha do grupo, interrompeu a narrativa perguntando. — Vovô Cipião... — Jesus contava histórias aos meninos? — Oh, como não? — exclamou o bondoso velhinho. — Contava muitas. — O senhor sabe alguma, vovô? — tornou a pequenina curiosa. Cipião, um trêmulo, amparou-se no antigo cajado para melhor acomodar-se sob a copada árvore da Praça Grande, ergueu de novo os olhos embaciados para o céu muito azul da tarde brilhante e respondeu, Sim, eu sei uma história que o mestre contou aos meninos galileus. Conte, conte. Capítulo 2 o início da história. A solicitação vinha de todos os lados. Dolores achava-se tão ansiosa que se acercou ainda mais, debruçando-se nos joelhos do velho Sibião. O ancião, como todas as pessoas bem educadas, gostava das crianças de boas maneiras e, reconhecendo o respeitoso interesse de todas, começou sem embaraço ante a curiosidade geral. — Prestem muita atenção. A pequenada fez absoluto silêncio. E o velhinho prosseguiu. — O rei de todos os reis, bom e altíssimo senhor, que possui vastos impérios resplandecentes e a cuja autoridade se submetem todos os seres e coisas da criação— Reparou que alguns dos seus filhos, meninos e meninas, necessitavam de maior sabedoria, a fim de entrarem na posse da herança, constituída de infinitas riquezas que lhes reservava. Os jovens tinham a inteligência muito verde ainda, e por isso eram ignorantes indecisos. Fazia-se necessário, portanto, criar trabalho através do qual os herdeiros felizes pudessem adquirir não somente o amor para com os semelhantes, mas também a ciência do universo. O rei magnânimo e sábio, ocupado em governar os extensos domínios do seu reino sem fim, não podia mantê-los ao pé de si, uma vez que não desejava conservá-los como bonequinhos de enfeite, e sim como filhos fortes e bem orientados, trabalhadores e leais. Para isso, os jovens precisavam de elevação própria e experiência da vida. Capítulo 3 Ouvindo os conselheiros, o narrador fez pequeno intervalo e prosseguiu. Foi então que o poderoso senhor convocou a presença dos filhos mais velhos, sábios e bons, transformados em cooperadores e conselheiros de suas imensas obras, a fim de ouvi-los sobre o futuro destino dos príncipezinhos ignorantes. Exposto o assunto pelo soberano, os colaboradores começaram a opinar com alegria. — Não seria interessante criar um paraíso repleto de belezas absolutas? — disse um deles. Outro, porém, considerou. — Não seria melhor um jardim cheio de flores, onde os jovens crescessem tranquilamente? — Não poderemos construir um templo coroado de eterna luz e de eterna harmonia para abrigá-los? — Perguntou ainda a outro. Iniciou-se extenso movimento de comentários em torno das três opiniões recebidas, e quando os conselheiros levaram os pareceres ao grande rei, ele esclareceu paternalmente. Aproveitaremos as três sugestões a um só tempo. Considerando que os príncipes necessitam crescer, adquirindo valor próprio, edificaremos para eles uma grande escola que tem a beleza de um paraíso, a delicadeza de um jardim e a sublimidade de um templo, na qual encontrem recursos para o aprendizado e para o trabalho, conquistando por si mesmos a sabedoria e a glorificação. Os conselheiros sentiram-se muito felizes com a determinação e retiraram-se satisfeitos. CAPÍTULO 4 A GRANDE ESCOLA O rei ordenou a edificação de um mundo maravilhoso num dos recantos do seu império infinito. Seria esse mundo a grande escola dos pequenos príncipes necessitados de educação. Turmas enormes de obreiros atacaram os serviços. Atendendo aos seus conselheiros esclarecidos e benevolentes, o soberano autorizou a organização de mares e florestas, cheios de beleza e perfume, à maneira de lagos divinos e jardins de perpétua formosura. Recomendou que muitas luzes gloriosas dos seus altos domínios permanecessem à mostra e que doces harmonias vibrassem nos ares, de modo que os filhos se sentissem na escola tão jubilosos e felizes como se vivessem num paraíso ou num templo. Entretanto, para que os jovens não se esquecessem da necessidade de serviço e estudo, mandou que muitas flores tivessem espinhos que a tempestade retivesse permissão para lavar de vez em quando os horizontes azuis, que as águas nem sempre se mantivessem tranquilos, e, para que os filhos nunca perdessem de vista o caminho de retorno ao seu augusto amor, deu-lhes a luz dos olhos e do raciocínio como inseparável companheira de realização. Foi então criada a enorme escola, sob as vistas do grande rei, com a cooperação ativa de inúmeros servidores. Organizadas, porém, as bases da volumosa edificação, era necessário examinar os pormenores do trabalho, de acordo com as necessidades do aprendizado. Capítulo 5 No Intervalo Nesse ponto da história, o narrador começou a tossir. Cipião parecia tão cansado. Os meninos sabiam que ele fazia longas peregrinações. O velhinho, porém, era forte e, embora os achaques da idade nunca perdia o sorriso bom. Observando que a interrupção se tornava mais longa, Ninita, uma das meninas maiores do grupo, aproximou-se dele e perguntou carinhosa: O senhor tem fome, vovô? — Não, minha filha — disse o velho, confortado. — Tem sede? — Também não. Os meninos, contudo, não mostravam maneiras tão distintas. Um deles ergueu a voz e indagou, menos respeitoso: E essa escola existiu de fato? — Como não? — Volveu o narrador benevolente. — E ainda existe. Diante da afirmação do velhinho, o interlocutor interrogou o deslumbrado. — Poderemos vê-la? — Perfeitamente, respondeu Cipião, sem titubear. A criançada ia entrar em ruidosos comentários. acender se forte curiosidade em todos os rostos. As perguntas choveram de todos os lados, mas Cipião, sorridente, observou. — Deixem-me continuar.